Estúdio Sabrina Medo, aqui em Santa Bárbara do Leste. Programa Empresários em Destaque. O programa Empresários em Destaque é produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. E o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre o mercado de estética. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar essas questões? A empresária Sabrina Ometo Bombacini, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Sabrina, ao Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Obrigada a eu, é uma alegria, é uma honra. Eu, né aqui, claro, agradeço pelo convite, agradeço a SB Notícia para me dar essa oportunidade. Que legal, e vamos conversar né, sobre aquilo que você tem de mais importante nessa vida, que são as suas experiências profissionais e essas experiências imateriais. que vai contribuir muito, com, não somente com a outras empresárias ou empresários da área de estética, mas também com qualquer empresário que tem um CNPJ aberto. Bom, falando sobre a questão do mercado de estética É interessante um dado aqui que diz que o mercado de estética brasileiro né, O mercado de estética brasileiro é um dos maiores do mundo Isso na sua visão também, nós podemos dizer que a vaidade do brasileiro Também é uma das maiores do mundo? Com certeza, eu falo que essas pesquisas É, é legal a gente estar tá sempre por dentro Porque o Brasil está no ranking do quarto lugar Ele perde somente para os Estados Unidos, China e Japão né? E eu fico até feliz por isso Por causa que São os três países Que estariam à nossa frente Eles seriam mais desenvolvidos sim, né? sim. Que o Brasil Então assim o, o mercado nessa parte da estética Ele vem crescendo mutuamente né? Então como já foi falado Lá na, no nosso destaque no, no segundo trimestre Já cresceu 1,2% Então assim é, tanto da parte corporal, facial, do cabelo, né? a estética no corpo em si, a estética, o brasileiro está se cuidando mais. Né? E isso é ponto positivo para a gente, com certeza, né? o pessoal, tanto homem quanto mulheres, até as crianças estão se cuidando mais. Agora, eu queria que você fizesse uma, uma relação aqui, que eu tenho certeza que você já deve ter vivido essa experiência muitas vezes. Quando se investe em estética, qual é o impacto que se tem na autoestima? Então, por exemplo, você vai fazer o cabelo de uma cliente e depois o antes e o depois. Como é que é essa experiência, Sabrina? Essa experiência é maravilhosa, inclusive com elas, né? Porque elas, quando elas olham o depois do cabelo, ela fala: sai, eu não acredito que meu cabelo estava desse jeito. Né? Principalmente quando é aquela mudança Não importa se é só com loiros Se é só com iluminados Inclusive com corte de cabelo Que é uma coisa mais simples okay. Então a pessoa de repente está com o cabelo comprido Ela quer modernizar Ela quer ficar com o cabelo mais curto, Então, quando a gente... Não, esse merece um antes de um depois. Então, na hora que a gente coloca esse antes de depois, a fala, eu não acredito. Eu fiz isso, inclusive, eu tava com o cabelo, né, um pouco mais abaixo do ombro e tava muito... Eu tinha um cabelo vermelho uhum. e eu estava enjoada do meu cabelo vermelho. Então, assim, conversei com vários amigos profissão, né, da mesma profissão para eles tirarem o cabelo, né, a cor vermelha no meu cabelo, e de verdade nenhum quis pegar. Eu falei: "Bom, eu não consigo tirar a cor porque na frente até você consegue fazer alguma coisa, mas por trás não daria para mim fazer a tal da decapagem, que é o que a gente chama profissionalmente." Eu fui num lugar, num conhecido, lá em Americana mesmo, falei: "Raspa a minha cabeça." Aí ele falou assim, eu vou fazer um antes e um depois. Eu falei, mete bronca. Então assim, ele pegou a minha a, a imagem do meu cabelo, fez o antes e depois. Ele fez um Wills com isso, entendeu? Ele fez um TikTok com isso. Eu tenho inclusive no meu Instagram esse Wills, desculpa, que ele fez. Hum. E foi impactante, tanto pra mim, que na hora que ele mostrou pra mim, falou, olha como que era o seu cabelo. Nem eu imaginava que o meu cabelo tava daquele jeito. E depois aí eu... Falei, é a liberdade. Ô, Sabrina, agora, nossa, você me, me dá uma, uma, me proporciona uma leitura aqui da sua fala. Eu queria muito que você falasse sobre o alinhamento de expectativa. Quando uma cliente chega lá no seu salão e fala, olha, eu quero isso. Como que você lê esse pedido no sentido de ter o pedido e ter na sua responsabilidade essa missão de entregar aquilo que ela pede. Às vezes é possível, às vezes não. Como é que você avalia cada caso? É, João, que na verdade é assim. Todas vêm com uma foto. Hum. Padrão. A referência é foto. Padrão. Tanto da internet, né? Agora hum. não é mais foto, é tá. imagem da internet. E eu sempre falo para as minhas clientes assim, olha, esse cabelo não vai ficar igual porque cada um tem a sua beleza. Lembrando que a internet tem seus photoshop, tem os seus, seus macetes, então igual não vai ficar. Parecido talvez, mas eu te garanto que eu vou entregar melhor. Que responsabilidade, hein? Muita. E realmente foi a partir daí elas começam a confiar. E é mais gostoso ainda quando elas chegam da rua com uma foto que eu fiz o cabelo. Entendeu? Dela fala assim, eu quero um cabelo igual a esse. E eu, você recorre e fala, nossa, fui eu que fiz. É melhor ainda, né? E essa é a mesma coisa. Eu falo: Olha, a cor do cabelo dela é diferente, a, a, a raiz dela é diferente, o seu cabelo é assim. Então, assim, eu não uso filtro, né? O, todos os meus cabelos, no máximo que eu coloco é uma luz, um ring light, porque realmente a iluminação ainda lá no meu salão não é muito das melhores. Então, o máximo que eu coloco é um ring light, mas na hora que ela vê o resultado e realmente ficou mais bonito do que ela desejava, cara, eu ganhei a cliente por inteiro. Na verdade, eu acho que muito mais do que isso, né, você, acha que se eleva enquanto o seu espiritual, o teu pessoal, acho que sua missão de vida é cumprida, mas eu queria aproveitar a sua, a sua participação aqui, sua presença. E esclarecer algumas coisas que eu tenho muita dúvida. Estética capilar. Quais características este elemento, né deste mercado, admite para si? São várias características, né? Que nem... Ah, dá para se abrir um leque, vamos falar bem a verdade. Deixa eu começar lá, desde a partir do momento que você está fazendo um curso... Né, de cabelo Eles apresentam pra você a, a, a, É o básico okay. Isso aqui é o seu básico Só que daí, desse leque Você vai aonde está mais interessado Pra você ok? Aí o que acontece Tem pessoas que gostam mais Da terapia capilar Que vai mais pro lado do tratamento capilar Entendeu? E, e tem pessoas que vai mais pro lado da química Mais pro lado do, do, do corte Então na verdade as características do, do, do, do capilar, né? Do cabelo, ele, se, ele envolve a gente. Na hora que a cliente chega, é que eu, eu costumo falar muito assim: ó, é, nós somos como se fosse é, um médico, hum. né? Que a cliente vem até nós, e na hora que ela vem, pra gente ver o cabelo, independente de qual procedimento você vai fazer, você tem que analisar ele por um todo. Sim. Só não podemos medicar. De repente a cliente está com uma ceborreia, de repente ela tá com piolho, de repente ela tá com lenda, E aí você tem a obrigação de falar isso para ela, né? Então isso aqui né, tem várias, né? Características. Eu, na verdade, eu fui mais pro lado do loiros e iluminados, que é onde eu consegui me identificar. Mas assim, tem... é, é um leque, né? Que a pessoa vai perguntando e você sabe, você vai procurando a responder cada pergunta que elas... né? E agora eu quero, é assim, eu acho interessantíssima essa sua fala e eu vou aproveitar e complicar um pouquinho essa questão, porque existem dois conceitos que eu não sei se relacionam ou não, eu imagino que sim, que é a questão da estética capilar e a estética facial. Como que elas se falam, como que elas se conversam, como elas se constroem quando nós estamos diante de um cliente? Tá, elas, geralmente quando elas chegam no salão, elas vêm com uma imagem, né, Querendo cortar o cabelo, e daí ela sempre fala assim: Ah, mas se eu cortar esse cabelo eu fico com cara de bolacha? Essa pergunta 90% das minhas clientes, né, falam: Porque essa estética tem tudo a ver com o visagismo. Né? Tanto o visagismo capilar quanto o facial, porque de repente, realmente, você tem uma cara mais redonda, não cabe você ter um cabelo mais curto, né? Geralmente, você tem que ter mais alongamento. Para você ficar mais alta, tem toda uma parte de um visagismo. Mas é aí que eu respondo para a cliente, amiga. Você quer? Se você quer, tá tudo bem. Sabe? Então, essa é parte dessa estética, essa parte dessa do visagismo, ela, o visagismo na realidade não está tão mais em alta como o querer. Sim. O querer da cliente está mais em alta. Tem clientes sim que elas falam, não, eu vou ficar com cara de bolacha, eu não quero. Mas tem várias clientes que compram a ideia. Sá, mesmo estando com cara de bolacha, não, eu tô dentro, eu quero ser, Aquele negócio, eu quero é ser feliz, entendeu? Independente se eu vou estar com cara de bolacha ou não, independente do que, que eu vou estar mostrando para as pessoas ou não. Eu quero... Eu acho interessantíssimo isso que você está dizendo e eu quero colocar um elemento aqui que é é muita cara do Brasil. Eu queria que você associasse a estética e a diversidade. E aí eu estou falando... É, das nossas várias origens enquanto formação de um país, né? Eu queria saber como é que você trabalha isso no teu salão, como que é viver essa experiência num país aonde há loiros, há morenos, a aquelas pessoas que, que são oriundas há, há, da Europa, da Ásia, enfim, isso é o Brasil, essa diversidade, essa diversidade toda se constitui no nosso país. Como é que é trabalhar a questão estética capilar nesse cenário, Sabrina? Na verdade, essa diversidade, eu falo que assim a gente é muito rico realmente aqui no Brasil. É lindo, de é maravilhoso. Quando chego pessoas negras no meu salão, porque também, não é porque eu sou especialista de loeiros iluminados que eu não atendo negras, atendo, né? Então, assim, é, é, é aquele cabelo black power que ela quer fazer uma hidratação. E eu falo assim que, na verdade, vem mais a responsabilidade da minha pessoa como profissional do que, inclusive, da, porque elas vêm meio assim, né? Ai, é, você sabe mexer num cabelo? Principalmente, Ju, quando a pessoa tá na parte de transição. A parte de transição é quando as pessoas... Porque antigamente, não, não faz muito tempo, é uns anos atrás, se usava muito cabelo liso, as cacheadas tinha cabelo muito liso as negras, né, que, tinham, que queriam alisar o cabelo, porque nós tínhamos, né, eu falo nós, inclusive, profissionalmente Sim. né é, muitos profissionais até que tipo assim, viu, é mais fácil você cuidar do seu cabelo liso tava vendendo o produto dele ou não do que os cabelos cacheados Só que hoje o que, que acontece? Essa parte, as mulheres entenderam Que viu, eu, eu quero ter meu cabelo normal né? Eu quero ser o meu cabelo cacheado Eu quero ter meu cabelo black power Então a parte da transição Eu falo que é a pior parte que tem para uma mulher Principalmente quando ela tinha o cabelo cacheado né? Que ela alisou o cabelo e parou de alisar e agora tá sumindo os cachos novamente. Ou o cabelo que ela pinta, ela colore o cabelo, aí ela para de colorir o cabelo para assumir seus cabelos brancos. Né? Então eu falo assim, que essa parte é bem complicada se a gente não tiver um perfil profissional avisando ela, olha você, eu até falo, eu brinco muito com as meninas né, que frequentam o salão, falam assim, não fique na frente do espelho. Porque a parte da transição é a pior parte que tem. E com essa diversidade, ela, elas mesmas assumiram os caráter né? Não sei se é dessa Sim. forma aqui, né? Dela própria. Então tá, então eu vou ter o meu cabelo liso japonesa, porque existe muito também aqui, né? Como eu também quero ter a parte da, dos meus cacheados. Tem todo um tratamento, tem toda uma, um, um uma transição, um procedimento, mas é possível. Né? Tem umas que já são radical, já pega, corta o cabelo que nem eu e tá muito bem, vamos ser felizes. Outras não querem cortar uma, uma, entendeu? Um centímetro. Então tem aquele cabelo que tá crescendo natural e tem aquele cabelinho fino E tá tudo bem. Oh, Sabrina, agora você fala umas coisas que eu acho interessante. Não sei se eu vou fazer aqui um, uma análise... Errada da sua fala E se for eu, eu já peço desculpas E me corrija por gentileza Mas a sua fala me, me traz Uma, uma, uma, uma avaliação é, O que você está falando é que as clientes Elas estão buscando Assumir mais aquilo que realmente faz bem Para ela e deixando de lado Aquilo que é considerado moda modo tendência É isso mesmo é isso, ou eu li errado? Não, não é isso mesmo É isso mesmo, tanto é que a tendência Agora 2022, 2023 é Tons caramelo Ruivos e dourados. Ou seja, são vários. Aí você se enquadra naquele que é melhor para você. Exatamente. Ou seja, vamos voltando lá na, na parte né, do, dos loiros iluminados. O platinado, até então, nunca caiu de moda. Entra ano, sai ano, entra a tendência, sai tendência. O platinado está em alta. Esse ano que está entrando, né? esse ano que está acabando, a tendência 2022 para 2023, primavera, verão, o platinado saiu. Né? Só que eu tenho muitas clientes que falam assim, eu quero platinado Elas não querem seguir a moda, elas não querem seguir o que está realmente Elas querem ser, elas elas, que elas querem ser Elas entendeu? querem ser, colocar, enfim, fazer o serviço do cabelo, que elas fiquem mais elas Elas, exato, você falou a palavra-chave, é exatamente isso, é elas, entendeu? Então eu vou ser platinada porque eu gosto, tá tudo bem, eu vou te deixar platinada, eu quero assumir meus cabelos black power, legal, super ajuda, ajuda a arrumar, pega umas flores, aquelas né? que elas usam muito, que eu acho maravilhoso. Tem aquelas que ainda não decidiram em assumir o cabelo, continua fazendo o alisamento e tá tudo bem, né? Então, assim, de verdade, vamos colocar aí, 80% das minhas clientes não seguem a tendência. Elas seguem o que elas realmente querem. Maravilha. Bom... Nós estamos conversando aqui com a Sabrina Umeto Bombacini, que é empresária do mercado de estética. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta conversando aqui com ela. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Consulte SP6 até que é só ligar. Ligue agora! 19 3457 5412. WhatsApp 19997085488. 997 Conectando você ao mundo. Tech Plus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 Santa Bárbara, aberta de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Pizzaria Um Amor de Pizza. Quem prova uma vez, vira freguês.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 Mercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balão, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã no Supermercado Balão. Na para seu dinheiro vale mais.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 Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira Conversa sobre o mercado de estética Quem está aqui comigo conversando, debatendo E aprofundando essas questões A empresária Sabrina Umeto Bombacini Sabrina, quero falar um pouquinho sobre Mercado Global Números apontam que Até 2028 Então mais ou menos daqui a seis anos, o mundo da estética vai alcançar a marca de 124,7 bilhões de dólares em faturamento. Quando você olha para esses dados, qual análise que você faz, lembrando, claro, né, de toda essa experiência que você tem neste mercado? É assustador, né se a gente parar para pensar, é, é muito dinheiro. Né? Muito, dinheiro. muito dinheiro. Muito dinheiro. E lembrando que anualmente 9,8% aí estamos crescendo, anualmente, aqui no Brasil. Então, é, se tem mais ou menos um ganho aí de 100 bilhões né, de, de faturamento. De faturamento, eu falo, no Brasil, tá? nessa parte dessa, dessa economia toda. Mas eu falo assim também que cresceu muito, porque assim, as pessoas no ano de 2013, se eu não falo a minha memória, mas eu acredito que sim, tinha na faixa de 72 mil pessoas profissionais da área. Beleza, não só cabelo, tá? Na parte da estética em geral. E hoje nós estamos com 480 milhões de profissionais, ou seja, 567 por cento a mais, então assim, não estamos falando de 10% a mais, de 100% a mais, mas estamos falando de 567% a mais. Então, assim, é, é os números. Quando eu, né, eu, eu peguei para ver, eu falei, gente, é, é, é Eu não assustadores. Falar. Né? É, eu ia falar uma outra palavra, mas aqui é não saiu realmente. São assustadores, realmente, do ponto de vista positivo, com a... certeza, né? Principalmente para quem tá nessa área. E assim, aonde a gente consegue, aonde eu consegui me se destacar, na verdade, né? Ajudando até a ter esses números, porque né, faço parte dessa pesquisa, é justamente assim, porque eu, eu tenho quatro bases. Eu sempre falo isso né, com a minha equipe, eu tenho né, a, a equipe lá no salão. E a primeira base, na verdade, o foco é a cliente. cliente chegou independente da cor, independente da raça, independente da religião, independente do sobrenome, ela vai ser bem atendida. Então, o meu acolhimento, isso eu ensino, é regra no estúdio, o acolhimento em primeiro lugar, porque se a cliente chegou até o salão, alguma coisa ela quer mudar, ela tem alguma dor, né? Então, você acolher a cliente, colocar ela na cadeira, ah, eu quero cortar o cabelo. Legal, vamos cortar o seu cabelo, mas antes eu quero que você senta aqui, vamos conversar, porque não é, ah, é só cortar um cabelo, não claro é. que não. Não é, entendeu? Então você tem que ter toda essa estrutura, porque de repente é porque ela brigou com o namorado, é porque ela brigou com o marido, é porque ela perdeu o emprego, então ela quer mudar, é onde entra a autoestima da própria cliente entendeu E ali você tem que estar tá preparada para atender E não importa se é só no cabelo Na parte das unhas também né Com a minha manicure Com a parte da assistente Na hora que ela corre, na recepção Então é tudo um envolvimento Então a minha cliente A, minha, é a base primeira do salão é ela, é a cliente Eu falo que a segunda base daí Com certeza é o planejamento sim né Porque se a gente Eu, vou falar de mim se Eu não tenho um planejamento eu não tenho é nada. Até para beber nascer, o bebê nasce. Você tem um planejamento. Ah, mas eu engravidei de repente. Você tem nove meses para você planejar o nascimento do seu bebê. E na parte da estética, na parte do empreendedorismo, não é diferente, né? Então assim, você, eu comecei há sete anos atrás. Comecei dentro da minha casa ali no, na sala e tudo foi um planejamento. Eu planejei sair de lá. Eu planejei ir para um lugarzinho um pouco maior. Agora, recentemente, eu estou no centro, né? faz 15 dias que eu estou ali no centro. Foi tudo planejado. Então, assim, eu precisei ter essa segunda base da, né, que eu cito, é o meu planejamento. né? Claro, eu não podia deixar de falar da, da parte técnica, né, do aperfeiçoamento técnico, como eu, eu já falei na, na, no bloco anterior. É, a gente faz o curso e se tem um leque né? E você vai para onde você se, se identifica mais E eu fui para o lado do Loiros e Luminários, E eu falo que assim, acho que só esse ano em São Paulo Eu já fui umas 4, 5 vezes para fazer curso Não é porque eu me formei, não é porque eu sei Que eu não vou mais fazer curso Pelo contrário, é onde eu sou mais cobrada Então você sabe, você, eu quero fazer o loiro com você então eu tenho que mostrar que realmente ela vai sair daqui melhor do que ela, a expectativa. A realidade, ela vai chegar melhor do que ela saiu, né? Do que ela entrou. Mas com isso eu teria que ter um curso lá atrás me elevando, né? Sei lá, se é essa palavra que se usa novamente, porque assim é, os cursos é fundamental para um profissional. Sim. Muito. E claro, o meu último pilar seria o marketing. Investi em marketing e apesar né, de... de eu, eu fiz uma live recentemente sobre isso, falando a diferença sobre o marketing, sobre a publicidade, agora digital, né? Eu falo que esses dias chegou uma cliente e ela marcou para cortar um cabelo né, comigo e como toda primeira vez eu faço aquela pergunta, como é que você me conhece, né? Aí a cliente falou assim, eu conheço você do Instagram. Ah, que legal, você me segue? Ela falou, ah, eu te sigo. Mas na verdade você apareceu ali e ali eu chamei você. E aí eu fiquei meio como assim eu apareci ali, né? E ela falou assim, Sabrina, aprenda o negócio. Olha que a cliente falou pra mim: quem não é visto não é lembrado. Eu queria cortar o cabelo. Não cortei o cabelo, na hora ele, nossa, precisa cortar o cabelo. Só que daí você senta para marcar, para cortar o cabelo com qualquer profissional, o que que eu fiz? Eu entrei no Instagram. Entrei no Instagram, quem que apareceu de imediato? Foi você, foi ali que eu cliquei, foi ali que eu marquei. E assim, Ju, que o legal disso tudo é que ela veio, porque eu apareci pra ela. Né, ela é tá da, da Zona Leste Ela falou assim, já é a segunda vez que ela vem Então ela falou assim, ali E aí eu pego, né? eu falei, ah, então você veio aqui Por causa que eu apareci, então você vai virar minha cliente de fato E realmente, aí ela fidelizou Comigo esse Esse pilar, né Por isso que eu falo, a cliente entrando É a hora que você consegue Dominar o assunto né? Sim, é o relacionamento Pessoal que vira comercial e depois as duas coisas meio que se tornam uma só, né? Eu vou na Sabrina porque ela faz um bom trabalho e porque eu também gosto dela. Não, e tem pessoas que vêm atrás de mim, assim, pra assim, sai, eu gostei do... você não ri, você dá gargalhada. E assim, e aí começa a quebrar o gelo, né? Da, da, começa pela gargalhada e aí vai começando a quebrar o gelo e daí a conversa flui e aí o que, que você faz, o que você deixa de fazer? E aí quando foi já é virou uma cliente. Sabrina, olha, nós, nós estamos já nos encaminhando para o final do programa, mas eu queria que você comentasse um dado aqui antes da gente é, é finalizar. Estética masculina. 54% dos homens vão com frequência ao salão de beleza. Esse comportamento está mudando? Está mudando, já mudou, acredito. né? Está mudando, sim. Mas assim, eu vou falar pela experiência que eu tenho com os meus amigos profissionais. Tá? No meu salão dá para contar quantos homens frequentam. Não, no meu salão não se frequenta tanto homem, até porque ali 95% são as mulheres. Porém, assim, eles estão procurando mais o lado da barbearia, porque daí já faz cabelo, já faz a barba, já fica ali. Inclusive, Jun, que teve o ano né, que nós entramos numa crise muito feia, com 13 milhões, 13 milhões de desempregados, foi quando as empresas realmente mandaram bastante pais de famílias embora, homens, né, e eles estavam com dinheiro nas mãos e eles precisavam fazer um investimento rápido, foi para onde eles foram no mercado da barbearia, foi aonde cresceu muita barbearia, que nem eu falo muito lá com seus seis anos, um pouco mais atrás, ele, a gente via muito barbeiro como se fosse bar, né, cada esquina tinha um, e depois uh, conversando né com nos cursos que a gente que, que eu vou fazendo e o que sobreviveu ah e sobreviveu por causa do amor não sobreviveu porque as pessoas os barbeiros que ficaram hoje se fecharam muito por causa da pandemia também mas hoje o que o, o quem ficou realmente foi porque assumiu a bronca de ser autônomo não é por causa do amor porque muitas vezes a gente deixa né de, de fazer uma coisa que a gente gosta para ganhar mais, Sim. né, então assim, a, a empresa privada começou realmente a contratar novamente, né, de repente eles até foram para ganhar menos, mas aquele pensamento, viu, eu vou ter 13º fixo, eu vou ter as minhas férias garantidas, eu vou ter meu FGTS garantido, então em ser um autônomo ou ser um, um, um empregado, né, de uma empresa privada, eu vou optar em ser empregado da empresa privada e aonde se fechou as barbearias. Hoje sim, hoje eu posso dizer que as barbearias estão aqui, principalmente na nossa cidade, realmente quem vestiu a camisa dos autônomos. Ok. Sabrina, conversar com você foi uma grande possibilidade de crescimento, de conhecimento. Queria agradecer demais a sua presença. E gostaria muito que você fizesse nesse momento as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou e aproveita também e deixa aí as suas redes sociais, seus contatos. Tá, eu agradeço imensamente novamente a você, a SB Notícia, tá? é uma satisfação muito grande passar um pouquinho da minha experiência que eu, né, aqui, confesso que eu fiquei bem nervosa no começo mas assim convido, né, todos vocês a me visitarem, a visitar o estúdio, né, lá na, que fica na Rua Graça Martins. Hoje ele está localizado na Rua Graça Martins, número 138, aqui no centro mesmo de Santa Bárbara do Oeste. E as minhas redes sociais, o Instagram Estúdio Sabrina Meto, juntamente com a fanpage que é o Estúdio Sabrina Meto. Sabrina Aumento Bombacini, muitíssimo agradecido. Saúde, paz, Deus abençoe sempre. Muita prosperidade na vida material, na vida espiritual, na vida profissional. Muito agradecido. Obrigado mesmo. Obrigada, meu. Amém a nós. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em de Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Até mais. É.